Internet na região amazônica. O governo tem multiplicado ações para levar a rede até o norte do país. Confira que iniciativas são essas na reportagem de Daniela Proença. Por trás da página que você abre na internet, há uma rede com muita infraestrutura, necessária para fazer o transporte de dados. Essa rede é formada por cabos de fibra ótica, ondas de rádio e até sinais de satélite. É muito mais fácil encontrar isso tudo no centro do país. Mas e na região amazônica? Como essa infraestrutura chega? A região norte sempre teve uma dificuldade maior de acesso à internet do que as outras regiões. E isso se dá em virtude das grandes extensões de, de terra e muitas vezes da dificuldade de acesso por uma infraestrutura principal, ausência de estradas, esse tipo de coisa. Então, são várias ações do governo, é, algumas ações regulatórias, é, outras ações... São de infraestrutura, então da Telebras, né, e temos também ações de incentivos fiscais é, que estimulam o atendimento de áreas desatendidas. Uma das ações já está pronta. Amapá e Amazonas vão ser beneficiados pelo Linhão de Tucuruí, que liga as capitais dos dois estados. De Manaus à cidade de Coari, a rede fica junto a um gasoduto construído pela Petrobras. O linhão de Tucuruí é uma grande rede de transmissão de energia elétrica, como esta aqui. Mas ela também vai carregar dados de telecomunicações e, assim, permitir acesso à internet. Em Tocantins, cabos de fibra ótica cortam o estado de uma ponta a outra. No Pará, passando por Belém, existe fibra ativada. Até o outro extremo do estado, a Telebrás pretende levar infraestrutura em parceria com uma estatal paraense. Em Roraima, vão ser feitas mais parcerias, dessa vez com empresas privadas. No estado de Rondônia, a fibra ótica já foi ativada pela Telebras E no Acre, existe estrutura pronta até Rio Branco. Mas a Telebras tem planos de ligar a capital, a cidade de Cruzeiro do Sul e Assis Brasil. Mas não basta fibra ótica para que o acesso à internet chegue a toda a região norte. 180 municípios, todos da região amazônica, só conseguem ter acesso à rede por meio de satélite. O sinal vem de empresas privadas. Por isso, o governo pretende lançar um satélite próprio em 2016. Com isso, a expectativa é que os preços caiam até 90%. Então, o que o satélite da Telebrás vai mudar nesse cenário é que é, você vai ter uma capacidade muito maior sendo ofertada por um preço muito menor. A região amazônica também vai ser beneficiada com a implantação da internet rural em todo o país. Isso na faixa de 450 MHz.